Primeiro, eu quero deixar claro que eu, Enzo, tenho mais respeito pela mais baixa das baixas prostitutas desse mundo do que pelo melhor dos melhores jornalistas desse planeta. Essa é a minha verdade. Eu não sei o que essas prostitutas fizeram pelo desespero de se manterem vivas. Eu não sei o que elas fizeram pelo desespero de venderem seus corpos. Mas jornalistas como essa daqui, eles tiveram todas as oportunidades do mundo. Nasceram em berço de ouro. E fizeram a escolha consciente de venderem suas almas pelo quê? Pela proteção de políticos corruptos? Pela proteção de juízes nefastos? Quem é o vilão dessa história toda? Nós... Que lutamos todos os dias apenas para mantermos nossas luzes acesas, sem saber se continuaremos aqui mês que vem, sem saber qual será o próximo processo, qual será a próxima cassação, próximo inquérito. Ou eles que vivem no luxo completo, ministros do STF com coleções de Rolex vivendo em carros de luxo, em mansões de luxo, com seguranças, vivendo em Nova York e comendo nos melhores restaurantes desse mundo. Quem é o vilão dessa história toda? Quem é que está roubando alguma coisa? Quem é que está sendo nefasto? Quem é esse tal vilão? Então, esse choro de jornalista, para mim, Deus não ouve. Não tem nada pior do que esse mundo que a gente está vivendo, e eu tenho certeza disso. Porque pessoas como essas jornalistas existem. Eles são os verdadeiros demônios. Eu não tenho medo do inferno. Eu não tenho medo de um demôniozinho de rabo vermelho. Eu tô nem aí para eles. Isso daqui é muito pior do que qualquer coisa infernal. Porque é real. Porque está diante dos nossos olhos. E tudo para proteger o quê? Esses pilantras que roubaram a nossa nação. Essa catanhede aí da vida fala um monte de merda sem nunca ter visto a vida real. Sem saber quais são as causas da corrupção. O que, que um dinheiro de merenda desviado faz? O que um dinheiro de ambulância desviado faz? Não fazem ideia do que como é ser o povo. E pior, eles não fazem ideia do tipo de homens e mulheres que nós somos. É por isso que não há censura que vá vencer. Por isso que não podem escolher... O método que quiserem dessa vez, fogueira, câmera de gás, forca, crucificação, todo tipo de tor tortura e podem ter certeza que nós vamos voltar aqui. E podem tirar tudo que a gente tem, só que eles nunca vão tirar tudo que a gente já fez, tudo aquilo que a gente já construiu. E as pessoas irão a saber a verdade. E todos os dias que passam, mais uma pessoa ficar sabendo o que realmente acontece. Mais um idiota que foi enganado. É que eu podia né, vender a alma. E esquecer o povo que está sendo enganado. E ficar todo dia falando, faz o L, faz o L aí, cara. Vocês tá têm o que merece mas eu sei no fim do dia que elas são ovelhas enganadas Por esses globos, por esses falsos vestidos em pele de cordeiro E é por isso que vocês nunca vão nos calar certo? Nunca vão conseguir de destruir o que a gente constrói aqui Porque o que nós fazemos é real Porque nós ressoamos com outros seres humanos Enquanto eles só ressoam com demônios Essa é a realidade, certo? Quero só ler aqui rapidinho, tá? Saiu na Globo News nós, da imprensa tradicional, como se tivesse algum mérito ser da imprensa tradicional, a não ser teste de sofá, a não ser venderem a alma para aceitarem tudo aquilo que dizem para eles falarem, a lacração né? e querem fazer parte da maioria. Né? Se dizem minoria, mas eles são sempre com a maioria cancelando todo mundo. Não é curioso isso? Não é curioso que a minoria tenha poder de controlar as empresas, que tenha controle da informação total. Então foda-se a imprensa tradicional. Eles foram completamente destruídos por nós, sem nenhum título, sem nenhuma história de trabalho com jornalismo, sem nenhum patrão, sem nenhum empreendedor, sem nenhum investidor, apenas com uma câmera e um microfone. Nós acabamos de destruir a demoniocracia deles. Eles sabem disso que o povo já está vendo as rachaduras nesse sistema podre que não existe para proteger o pobre, que não se importam com trabalhador ou mulher nenhuma. Para eles, se sua família for destruída, se vocês forem jogados na latrina, para eles tanto faz, porque o emprego deles está garantido. Agora, até quando? Até quando essa imprensa tradicional que controla todas as redes sociais todos os meios de pesquisa, são os únicos que aparecem tags de Bolsonaro, Lula, não sei o quê. Por isso que a gente inventa novas palavras, por isso que a gente fala Dilma ao invés de Lula, porque aí o, o sistema não reconhece como, ah, isso é uma tag que só pode aparecer a catenhade, né? Para mim ela é uma desgraçada, igual todos os jornalistas, não valem um tostão furado, certo? Então nós, da imprensa tradicional, que apanhamos tanto nas redes sociais, vocês não são gostam da, da, da mídia tradicional? Por que vem para as redes sociais? Fica aí na Rede Globo. Fica aí na sua telinha, onde não, ninguém pode comentar, ninguém pode falar nada. Para que vir para as redes sociais? Para que vir para cá? Para não aguentarem a verdade? Ou vocês acham que a gente não sofre nada? Ah, eles são tadinhos. Tadinhos dela. Tadinho da Catanhade. Né? Tadinho do quê, velho? Tadinho do quê? Dessa desgraçada, mano não vale um centavo essa mulher, é podre por dentro, tem a alma podre, tem tudo podre, é um demônio encarnado aqui, e é isso, né somos os antídotos às fake news, Foda-se as fake news, foda-se todas as suas notícias. Vocês são intílto um do que, mano? Vocês estão podres por dentro e é por isso que ninguém mais acredita em vocês. Ninguém mais acredita em jornalistas bonzinhos que querem proteger a democracia. Não, o que vocês querem fazer é proteger a corrupção. O que vocês querem é desmoralizar as instituições, para que ninguém acredite. E podem ter certeza que a população sabe independente do meio que for independente da profissão que a pessoa tenha ninguém mais acredita na STF ninguém mais acredita nesse congresso ou Senado ou instituições do nada é por isso que está fadado ao fracasso porque a tecnologia veio e pessoas que não tinham nada que sofreram todas as consequências das suas políticas nefastas agora podem se expressar na internet e pessoas ressoam, e pessoas compartilham. Esse é o medo deles, eles não têm vocês. Eles não têm a população que antes eles controlavam completamente e manipulavam a mente, agora existe um contraponto. Agora existem pessoas na internet, e esse é o maior problema deles. O maior problema da esquerda, eles não querem saber de nada a não ser fake news. Os jornalistas não querem saber de nada a não ser fake news, fake news, fake news. Qual que é a diferença entre true news e fake news? Se é falado pela imprensa tradicional, pela catanhede de merda aqui, aí é verdade. Se for falado por qualquer pessoa que faça parte do público, faça parte da população, aí é mentira. Aí tem que ser desacreditado. Então, se vocês estão chamando todo mundo de fake news, vocês esperam o quê? Uma flor? Esperam um troféu joinha e falam, ah, tá bom, pra que pensar? Pra que eu vou ficar com... Eu tendo um problema na minha mente pensando: vamos ouvir a Catenhade. E ela é a dona absoluta da verdade. Onde o PT nunca roubou, onde nosso sistema jurídico é, não, não existe corrupção, não existe pessoas vendendo sentenças no Brasil, apesar de eles mesmos, todos os dias trazerem notícias. Ai, um pai e um filho foram presos por venderem né, sentenças. Oh, isso não existe. Corrupção não existe. Imagina a nível de STF quanto que não vale uma sentença. Hoje, tudo que vale é quanto dinheiro você tem, que é advogados, você pode pagar, e aí você pode destruir a vida de quem você quiser. Então continuem com mantido todas as fake news. Vamos ver quanto tempo vocês duram. Podem tirar tudo que a gente tem novamente. Mas a gente continua tendo as tias e tios do Zap. Enquanto vocês só tem os seus investidores, só tem as grandes big techs, as grandes empresas. E é só questão de tempo. Até todos vocês serem demitidos. Porque ninguém mais quer ver essa merda de Globo News. Certo? Diz assim. Apanhamos por dizer a verdade Que as redes escondem para amplificar as mentiras É exatamente o oposto Vocês apanham né? como se estivesse apanhando na internet Se palavrinhas doem Se a mentira dói para você Saia das redes sociais Vocês não são bem-vindos aqui Ninguém quer vocês nessas redes sociais Vão para o seu cantinho da Rede Globo Onde ninguém pode comentar Onde as pessoas imbecis falam boa noite para o William Bonner na televisão E fiquem lá ontem que a gente viu como dá pena onde antes, cinco meses atrás, ele tava falando que ia voltar no Nichols, que queria ir pra Minas Gerais que tinha ele de fã, agora virou a casa completamente esses caras não tem alma nenhuma quando é que vocês viram aqui no canal depois de sete anos que eu estou gravando vai fazer oito anos esse ano que eu estou gravando vídeos, quando foi isso que vocês viram eu mudar uma única palavra do que eu digo uma única vez que eu voltei atrás em tudo que aquele eu digo, eu, eles podem destruir a minha vida mas eu vou continuar chamando todos eles de corruptos, até que tenha até que eles me coloquem na fogueira Qualquer coisa que eles queiram fazer Então eu não tenho medo desses pilantras São eles que têm medo de nós São eles que têm medo da população falando a verdade Certo? E eu quero agradecer mais uma vez Porque são vocês que me mantêm vivo São vocês que me mantêm falando E é graças a vocês que eu vou continuar fazendo isso Porque todos os dias eu me pergunto Se vale a pena continuar Se vale a pena continuar nessa vida, cara mas eu posso ter certeza, vocês podem ter certeza, enquanto eles não nos destruírem, enquanto eles não conseguirem vencer plenamente a internet e as redes sociais, vamos estar aqui falando e apontando o dedo na sua cara, Catanhade, ou seja lá quem for, vocês são as fake news, e o povo sabe disso, por isso o grande medo de vocês, por isso que vocês querem nos querem presos, certo? Meu Deus do céu, quem tem medos? Né? Entidades pedem punição de fake news que punam todos, que nos prendam por 30 anos. A gente vai sair das, da cadeia e vai continuar falando a verdade. E o povo vai continuar sabendo o que aconteceu nesse mundo. Eu, e graças a Deus as redes sociais existem, porque destruiu o monopólio da verdade. E muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.